Uh, Achou-se que, que era importante, uh, no quadro do trabalho desenvolvido neste projeto, refletir sobre o futuro dos museus. Era, era importante e, sobretudo, era oportuno, tinha a cuidade temporal, uma discussão sobre o futuro da museologia cerâmica nas Caldas. O que aqui é se propõe é que, neste relatório, que é um relatório relativamente extenso, cerca de três dezenas de páginas, vou-vos poupar naturalmente à leitura dele, para uma apresentação sumária, mais detalhada no ponto das propostas, e completamente vazia no que diz respeito ao diagnóstico que passa a frente. Portanto, no, no, nos capítulos iniciais que não vou referir aqui, analiso... A situação das coleções, que coleções de museu de cerâmica, de cerâmica se constituíram nas Caldas da Rainha, em Portugal, mas sobretudo nas Caldas da Rainha, desde meados do século XIX até aos nossos dias. A situação da cerâmica em espaço público, do património urbano cerâmico das Caldas. Analiso a evolução da produção científica sobre a história da cerâmica nas Caldas da Rainha. Esse trabalho é completado, no final deste relatório, com uma bibliografia extensa, sobretudo, quase tudo, tudo que eu conheço que foi produzido sobre cerâmica das Caldas desde 1977, desde a exposição Expo 77, que é a exposição... Uma grande exposição panorâmica da cerâmica das caldas, que dá origem acaba por dar origem ao Museu de Cerâmica, e a situação dos edifícios que contêm coleções, dos edifícios de acesso público, ou seja, do Museu de Cerâmica, do Sencal, de todos os edifícios onde existem núcleos de cerâmica que podem ser visitadas. Depois tenho, apresento um conjunto de propostas é nesta parte, que vou ser um pouco mais detalhado. Um, o, que, o que aqui se defende e propõe é um novo museu de cerâmica para as caldas. Reparem, não se propõe um novo edifício. Também se propõe um novo edifício. Mas o que se propõe é um novo museu de cerâmica para as caldas. Um novo conceito de museu de cerâmica para as caldas. Na um, primeira... O primeiro tópico é um tópico de justificação. Por que é que, do meu ponto de vista, se justifica? Justifica-se pela dimensão, pela riqueza, pela variedade, pela continuidade da produção cerâmica nas caldas da Rainha durante mais de cinco séculos? Justifica-se porque, de, ao longo desse tempo, o sexto centro cerâmico deu sempre provas de dinamismo, de capacidade de superar as crises, de inovação, de criação, e ao mesmo tempo foi gerando coleções, investigação, iniciativas e programas culturais, ou seja, acabou por se incrustar naquilo que nós chamamos genericamente, a identidade. Mas, em simultâneo, enquanto, enquanto digamos, do lado das, dos fatores fortes, favoráveis, se criou toda esta massa crítica, a oferta atual da museologia é claramente deficitária. É por isso que se justifica pensar a questão de um novo museu de cerâmica para a cidade. Ora, o déficit da oferta museológica, eu elenquei estes, estes aspectos. Naturalmente, alguns estarão um pouco mais vincados do que outros. Alguns terão uma dimensão digamos, mais difícil de ultrapassar do que outros Mas, eu, na atual oferta museológica, o primeiro déficit é a representatividade das coleções. Isto é, existem existem muitas coleções, existem coleções de grande, em grande quantidade de peças que não estão representadas na atual oferta museológica. Em números gerais, eu poderia dizer que a oferta museológica atual, está a lidar com qualquer coisa como, um, no máximo, mil peças e existem, em coleções, seis, dez, dez mil peças, pelo menos, colecionadas. Há algumas em coleções organizadas, outras em coleções não muito organizadas, mas, de qualquer, de qualquer maneira, em coleções disponíveis. Um, por outro lado, um, o, a oferta museológica não dá conta da diversidade da atividade cerâmica. Há, há zonas da atividade cerâmica que não entraram no museu. Esta, por exemplo, que falámos ao, que está aqui expressa, o conhecimento, a tecnologia, não está. Certos. Não são só épocas. Não está o design, ou está muito pouco representado, está muito limitadamente representado. Não estão as novas cerâmicas. A cerâmica contemporânea tem uma representatividade relativa. A cerâmica industrial está praticamente ausente. Isto é, a oferta museológica não dá conta da diversidade da atividade cerâmica. Propõe uma leitura muito parcelar. No modo geral, do modo geral, isto não é uma característica exclusiva do, da oferta museológica da cidade, é um pouco, um pouco por todo o lado, mas é uma, uma leitura, propõe uma leitura muito centrada na história da arte ou muito dominada pela perspectiva da história da arte. Fica de, parte tudo, fica de parte tudo o resto, a antropologia, a economia, a sociologia, temos todas as outras perspectivas nas quais um fenómeno, uma atividade desta importância, tem significado. Tem uma relação muito ténue, muito débil com o setor criativo, isto é, o setor criativo não precisa de oferta museológica para sobreviver. Tem uma, uma escassa ação no campo educativo. Digamos, a estrutura do serviço educativo é uma estrutura muito, muito débil, muito lacunar. Tem uma relação com a investigação nacional praticamente nula. Isto é, não está associado a nenhum projeto de investigação significativo. Não é parceiro do turismo, não é um parceiro ativo, dinâmico, liderante do turismo cultural. Está ausente de qualquer rede internacional, ou tem uma relação muito esporádica, com redes internacionais. Não gerou centros de recursos, bibliotecas, laboratórios, oficinas de conservação e restauro. Não promove a oferta museológica da cidade, não promove o estudo e a gestão do património cerâmico urbano. Aliás, não, digamos, não é sequer ouvida para esta matéria. E portanto, o que eu venho propor é qualquer coisa que supra, ou que tente suprir estas estas fragilidades, ou estas carências, ou estas ausências. E, um... Em primeiro lugar, tento identificar uma rede. Uma nova, um novo museu para a cidade implica uma rede. Nessa rede, tento identificar as instituições e o papel que cada uma poderia ter. A Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro, Fazendo a história do ensino da cerâmica, mostrando as suas coleções e oferecendo as suas oficinas. O Sencal, com a história da própria formação, de que ele é o principal uh, agente uh, nacional, criado nos anos 80, oferecendo o seu centro de recursos, o seu laboratório, as suas oficinas, a rede nacional e internacional de que, de que faz parte, e as suas coleções de cerâmica. A Esad pedimos também a história do ensino, as suas oficinas, a sua biblioteca, a investigação, as suas experiências em gestão cultural e curadoria, e a rede nacional e internacional e as suas coleções. Ao Instituto Politécnico de Tomar pedimos, como fizemos agora, a sua história do ensino, a sua biblioteca, o seu laboratório, de conservação e restauro. Depois, há projetos que têm uh, ainda estão ainda são emergentes, mas vamos contar com eles. Ou, mais tarde ou mais cedo, a Câmara desenvolverá as suas oficinas municipais de cerâmica, em apoio a projetos criativos e, eventualmente, em apoio a uma concept store. O Centro de Artes. Pedimos ao Centro de Artes, na rede, espaços de exposição temporária, residências, e curadoria. Pedimos a afianças artísticas Bordal Pinheiro, CCA Hotel Montebel, Bordal Pinheiro ao Grupo Visabeira, no fundo pedimos coleções, ateliês para artistas convidados e residências. A Associação Património Histórico pedimos investigação, edição, no fundo pedimos a sua experiência em investigação, edição e curadoria e documentação do Centro Cerâmica Contemporânea Ferreira da Silva. Ao Museu Malhoa pedimos biblioteca de arte, curadoria, espaços de exposição temporária e coleções, porque também tem coleções de cerâmica e importantes. E propomos que, ao novo, do novo museu, faça parte um centro de interpretação e gestão do património cerâmico urbano, parece-nos essencial este, que ele exista, interprete e faça a gestão do património cerâmico urbano como valência do novo museu de cerâmica, que faça o inventário tenho um inventário atualizado e permanente e, e vigilância sobre o cumprimento de normas de salvaguarda desse património e um programa de valorização cultural e turística desse património. O relatório aborda a seguir a questão da localização e do programa construtivo. Do novo, da sede do, do edifício central do novo Museu de Cerâmica. Uh, Discute-se a localização, há várias localizações propostas, mas o que se afirma com clareza é que ele deve situar-se nas imediações do atual Museu, do Centro de Artes, da fábrica de feianças. Ou seja, se situa, digamos, no baixo daquele corredor criativo que uh, existe na cidade, e que passa por estas, por estas instituições. Um, já foram aventadas as hipóteses de fazer a expansão do atual museu para a rua Visconde de Sacavém, suprimindo essa rua, é uma hipótese. E a outra hipótese que coloco em cima da mesa, para a qual me inclino, ou, há, ou digamos há razões favoráveis, mas de qualquer maneira estão as duas equacionadas, são as antigas instalações fabris da fase da fábrica de feianças Bordal Pinheiro. Em qualquer dos casos, nós partimos sempre da seguinte base, de que o, o atual museu de cerâmica tem disponíveis cerca de 450 metros quadrados no edifício do, do central, mais 280 metros quadrados nos edifícios anexos, e é preciso acrescer-lhe 2500 metros quadrados para dar conta da diversidade das coleções. Hum. A seguir, pareceu importante discutir a questão do programa. Naturalmente que haverá aqui, provavelmente, aspectos que faltam, mas aqui servi-me dos estudos que já tinham sido feitos quando se estudou a hipótese da ampliação do atual museu. Portanto, aqui o que fiz foi atualizar e acrescentar algumas valências ao que já tinha sido feito. É preciso. É preciso dispor de salas em condições para uma exposição permanente, para exposições temporárias, para instalar a biblioteca, arquivo e de documentação, sala de conferências, Black Box, como sabem muitos que trabalharam comigo, sou 100% favorável às Black boxes neste tipo de edifícios e contra a ideia dos auditórios, Acho que são muito mais versáteis, mais úteis e muito mais dinâmicas, serviços educativos, loja, e uh, faço aqui a distinção entre reservas visitáveis e reservas, porque, como veremos mais à frente, uh, se defende aqui a possibilidade de alguns colecionadores privados quererem depositar as suas coleções neste novo museu, então, para isso, teríamos que dispor deste conceito de reservas visitáveis, um laboratório e oficina de conservação e restauro. Um, a que acrescentaria ainda laboratórios criativos, ou, digamos, algumas instalações que podíamos ceder para laboratórios criativos, voluntariado e restaurante. Digo restaurante, cafetaria, restaurante, mas é absolutamente indispensável que um novo museu disponha destas, destas valências. Um, o relatório aborda a seguir... A redefinição da exposição permanente. Um, e propõe que ela se distribua agora por cerâmicas antigas, palisticaldense, que tenham um núcleo dedicado a Manuel Mafra, porque a investigação nos últimos, nos últimos anos, na última década, sobretudo na última década, revelou a importância excepcional de Manuel Mafra, uh, Bordal Pinheiro, com certeza indústria, tecnologia, ciência, cerâmica de construção, cerâmica contemporânea, design de cerâmico e cerâmica em espaço público, o tal centro de interpretação e gestão que, que digamos, lideraria os roteiros da zoologaria de interior, da zoologaria de fachada e das intervenções escultóricas em espaço público, algumas das quais, ou pelo menos uma importante das quais, como se sabe, Ninguém toma conta dela. Esse programa museológico, além da redefinição da exposição permanente, propõe que, que garanta uma articulação com núcleos museológicos geridos por outras entidades. A primeira questão que eu coloco é a da fábrica de feianças das Caldas da Rainha. O, de facto, a Fábrica de Defensa das Caldas de Rainha não tem nenhum museu dedicado, mas a Fábrica Bordal Pinheiro tem um núcleo museológico instalado. Portanto, o que eu proponho, admitindo que o Grupo Visabeira está disposto a discutir este assunto, é que o seu museu se reoriente no sentido de ser um museu da empresa e não um museu de Bordal Pinheiro, do meu ponto de vista quem deve ter o Museu Bordal Pinheiro nas caldas deve ser o, o Núcleo do Visconde Sacavém, eh, sobriendo como um museu da empresa, ou seja, um museu que faz a história da empresa desde a fábrica de faianças até a atual Bordal Pinheiro e que se instala na antiga fábrica São Rafael, que é verdadeiramente a origem histórica desta fábrica e no é sítio onde está instalada atualmente. O outro núcleo museológico de que falei é a cerâmica e o ensino industrial na escola secundária Bordão Pinheiro e a formação profissional e técnica da cerâmica na era da globalização, de que o Sencal se, é, digamos, o detentor. E a, a esse programa museológico, portanto, assente na redefinição da exposição permanente, na articulação com outros núcleos, acrescentar-se-ia, mais uma vez, a gestão e programação do património cerâmico urbano e o depósito de coleções particulares, de que há pouco falei, para o qual admiti que as reservas visitáveis pudessem oferecer uma, uma, uma, uma situação de colocação. Hum, estou a terminar, espero não ter sido muito maçudo, mas, uh, num quarto ponto, uh, eu abordo a questão do encado. En do caderno de encargos. Isto é, se esta filosofia de museu fizer sentido, então ela tem de ser discutida antes da transferência do museu, do atual museu, e não depois. Isto é, do meu ponto de vista, a Câmara Municipal, que é a entidade que vai receber esta, esta proposta, não sei se é não, mas vai receber esta proposta da parte do Estado, teria que ter uma decisão prévia sobre o que fazer este, com, com este depósito, com esta gestão que vai receber. E então, o que eu proponho, digamos, numa situação ideal, é que a Câmara discutisse e decidisse quanto a estas matérias previamente. É, decisão quanto ao local e ao tipo de ampliação, o local com aquelas duas hipóteses, o tipo de ampliação. Eu acho que também aqui a Câmara tem que decidir quer um projeto de arquiteto ou quer um projeto funcional. Se quer um projeto de arquiteto, naturalmente que vai pagar por isso e traz uma mais-valia à cidade, se quer um projeto que assenta -se sobretudo em uma lógica funcional, liberta meios financeiros para os uh, uh, investir no outro lado. E do meu ponto de vista, a segunda decisão é, é conexa com a primeira, que é de um programa de adotar um programa de requalificação das instalações do atual Museu e Jardins. O atual Museu e os Jardins não estão em condições de ser uma alternativa sequer a, uma pequena, a um pequeno núcleo museológico. Tem que ser recuperado. E do meu ponto de vista merece, porque os jardins têm uma grande dimensão, o, um, os, os anexos podem ser reconvertidos num... Num, num edifício com, com sentido e, um, e o, o velho palaceto do visconde de é um exemplar único da sua época e merecia ser requalificado. A terceira decisão é sobre a aquisição de peças a colecionadores para preencher lacunas. Eu estou, sobretudo, preocupado com o Mafra, mas, mas não quero meter-me neste assunto porque este é um assunto, certamente, delicado. Mas, eh, hoje existem... Uh, coleções públicas uh, que abranjam uma grande variedade de, de, de peças, mas aqu aquele núcleo central que é a investigação, nomeadamente a investigação da doutora Cristina Horta, mostrou nos últimos tempos, é que a importância do Mafra não está refletida nas, nas coleções públicas. E, portanto, é preciso, esta, esta, esta crença é fundamental, sob pena de a cerâmica das caldas ficar empobrecida face ao conhecimento geral. Uma decisão sobre o modelo de gestão e, naturalmente, sobre o financiamento. Então, permita-me uma última nota sobre o modelo de gestão, eventualmente, a questão mais polémica deste, deste projeto. Eu defendo que, se estamos a falar de um museu da cidade e para a cidade, o um modelo de gestão, não pode ser o um modelo de gestão de um pequeno museu. Estamos a falar de uma cerâmica que se estende pela história e pela atividade urbana e ocupa toda a cidade e todas as suas ruas, praças e artérias. Eu digo, estou muito influenciado pela discussão, a vida, no final da Capital Europeia da Cultura de Guimarães 2012, sobre o futuro dos equipamentos e sobre as alternativas entre um modelo por capitais públicos ou um modelo misto. Eu refiro aqui no fim, uma cidade de capitais públicos ou, uma, ou um modelo misto, o um modelo Monte da Lua, em Sintra, ou o um modelo Oficina Guimarães. Qualquer deles me parece que é eficaz e mostrou ao longo do tempo que é muito eficaz. Mas voltemos atrás. Estrutura de gestão. Proponho que, um, que em vez da figura apenas do diretor, que haja um Conselho Diretivo, com um Presidente escolhido por concurso público e dois vogais, um nomeado pela Câmara Municipal e outro escolhido pelo Conselho Geral desta estrutura. O Conselho Geral integraria todas as entidades da rede todas as entidades, um representando todas as entidades da rede que eu propus ao princípio. E um Conselho Científico. Este museu precisa de um Conselho Científico. Eu precisaria já de um Conselho Científico. O, a última discussão sobre Sociedade de Capitais Públicos, bom eu, participei dizer bem, muitas discussões sobre este tema, e não vou aqui avançar vos com isto, mas a Sociedade de Capitais Públicos Monte da Lua foi constituída em Sintra, na sequência do reconhecimento pela Unesco de, de, de, de Sintra como Paisagem Cultural da Humanidade. E nessa altura, discutindo quem vai gerir este, esta paisagem cultural, a, a decisão, a discussão gerou uma decisão criando uma sociedade de, de capitais públicos, de capitais exclusivamente públicos, que funciona, portanto, já há mais de uma década, e que foi, ao qual foi sendo atribuída a gestão de entidades patrimoniais em número cada vez superior. O último foi o Palácio de Queluz, luz como sabe. Ou seja, portanto, o Monte da Lua começou por gerir o Palácio da Pena, o Palácio da Vila, o Castelo dos Mouros, Bom, foi progressivamente ampliando a sua ação, foi, hum, este, esta sociedade não tem financiamento regular, do Estado nem da Câmara, tem que gerar os seus próprios fluxos. É evidente que estamos a falar de, uma, de um território que tem um fluxo de turismo muito elevado, mas a verdade é que também houve uma gestão muito cuidada e muito calculada do, dos investimentos em função dos retornos em termos de turismo cultural. Como sabem, o, o modelo do, do Monte da Lua foi, num certo momento, um, proposto proposta a sua ampliação à cidade de Lisboa o, o, o presidente do Monte da Lua, o arquiteto Lamas, chegou, como sabem a presidir o CCB com essa missão de criar um, uma, uma estrutura de gestão cultural que envolvesse o CCB, o Mosteiro dos Jerónimos a Torre do Leia, etc. Uh, depois, isso, o governo não concordou com esse modelo, para o melhor, a Câmara de Lisboa não concordou com esse modelo, mas o Governo continuou, no Monte da Lua, a estender a área de influência do Monte da Lua. Em Guimarães, um, o modelo é diferente, é um modelo de, de regia cooperativa, ou seja, é um modelo em que há capitais públicos da Câmara e capitais Privados, ou seja, de associações, são sobretudo associações, as associações entram com uma cota, têm presença no Conselho Geral uh, e elegem, o, elegem os corpos gerentes. Sendo que o presidente ou o responsável executivo do Conselho é nomeado pela Câmara, porque é o principal, uh, o principal acionista, digamos, desta cooperativa. Seja como for, um, o, seja como for. Acho que este assunto, modelo de gestão, é fundamental discuti-lo associado à questão do novo museu, porque senão podemos estar, digamos, a fazer ou a gerar uma forma de intervenção na cidade para a qual depois não temos estrutura capaz de lhe dar cumprimento. Inês, pode vir me Pois, muito boa tarde. Boa tarde pelo convite para estar aqui hoje, uh, primeiro ouvir os resultados do vosso projeto de investigação e da colaboração também com os estudantes e depois para comentar este relatório. Eu quero dizer que é a terceira vez neste ano letivo que venho à Exato das Caldas da Rainha, primeira vez foi no âmbito da Vinhard Guirteses de Mestrado uh, do Estado de Gestão Cultural, e penso que é um aspecto importante também para ler este relatório, para compreender o que se pode fazer com os produtos culturais que nos vão chegando. Estive na, na apresentação da Cátedra Unesco, da qual sou consultora, faço parte também da, da Cátedra, e agora venho assistir ao, à finalização deste projeto de investigação, Uh, partindo de vários pontos, eu sou investigadora, a minha área de investigação é a revitalização de espaços pós-industriais através da curadoria e estou a fazer essa investigação na Nova, em Lisboa. E acho importante dizer isto porque é um, um, um ambiente das humanidades onde raramente há um cruzamento com as áreas criativas. Isto é, olha-se para a história sem se pensar de que forma é que os novos criadores, artistas, realizadores, arquitetos, designers são também aqueles que vão usufruir dessa investigação. E acho particularmente interessante vermos aqui esta linha histórica e vermos lá fora a biblioteca uh, exposta e perceber como é que este exercício de cruzamento se pode fazer. Sou também professora na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde raramente as humanidades entram. Eu dou aulas teóricas. E, portanto, os estudantes estão muito orientados para produzir a sua criação individual, a criação artística, sem que façam parte de projetos de investigação. E por isso é com satisfação que vejo as coisas a cruzar-se aqui. Não sei se é porque é o centenário da Bauhaus, mas estou particularmente sensível a perceber como é que a criação artística, a indústria e uma certa ideia de sociedade se podem articular através da Academia. Posto isto... No ano passado, o jornal que edito com a Paula Melânio, que é uma revista de arquitetura, é a revista oficial da Ordem dos Arquitetos, chama-se Jornal de Arquitetos, foi dedicada a este tema que me interessa particularmente, que é a questão da pós-industrialidade. Chamava-se Epicentros Pós-Industriais, um futuro Oriente, e olhou para duas cidades em transformação profunda neste momento, que é o Porto e Lisboa, que têm as suas antigas zonas industriais em Alvoroço, seja pela criação de novos programas culturais, seja para lofts, pizzarias, lojas de chinês, todo o tipo de atividades económicas, umas que revisitam a história e o património, outras que apropriam os edifícios e lhes dão novos usos. Olhamos também para outras duas cidades importantes, penso que em relação com o projeto que, que aqui estamos a discutir hoje, que são a Covilhã e Guimarães, porque a Covilhã viu reconvertida a sua zona industrial através da implantação da Universidade da Beira Interior. Portanto, a Universidade da Beira Interior, a par do Museu dos Lanifícios e de uma série de outras atividades, foi ocupar edifícios industriais e trouxe toda uma nova comunidade uh, de jovens estudantes, de cientistas, de investigadores, que veio revitalizar a cidade. E Guimarães, não só... Uh, pela classificação do Centro Histórico pela Unesco, mas pela reocupação de espaços industriais tanto pela Universidade como para usos culturais, nomeadamente da Capital Europeia da Cultura, à qual também estive ligada. Para esta publicação, sabia que existia este embrião de investigação nós, quando publicamos um texto, apenas o publicamos muitos meses depois de sabermos que os temas existem. Leva tempo, desde que sabe que ele existe, até que é redigido, até que a revista é publicada. Portanto, sabia na altura que havia este embrião de projeto, e é incrível que o projeto tenha tido 18 meses, um... Mas sabia que estavam a começar a pensar sobre o futuro deste património industrial uh, ou desta herança autoral, destes, destes artefactos uh, bastante sofisticados, mas que como arquiteta me interessava também perceber numa lógica territorial e do edificado, pensar como é que esse Património material se poderia, poderia ser um motor de transformação das cidades. E foi nesse, nesse sentido que convidamos o professor João Serra a contar-nos o que era o projeto que estava em curso e ressalto a conclusão do texto em que estava dito que este, este definirá provavelmente um corredor criativo da cidade. Não é um sucedâneo empurrecido do passado industrial, mas uma nova oportunidade para a criação cerâmica contemporânea. E achei isto interessante já não se lembrava mas achei isto interessante, um corredor criativo da cidade quando estamos a falar de património cerâmico sempre com esta herança de Bordal Pinheiro e claro, não vivendo nas caldas o que nos chega mediado não é a produção mais recente o que nos chega mediado é sempre o trabalho mais histórico e pensar no que é um corredor criativo a propósito da revitalização dos espaços industriais chamando esta nova criação era realmente interessante Outros dois aspectos que quero aqui referir, duas experiências, são também como professora, também oriento teses e tenho um estudante de doutoramento que é Manuel Moraes Charmente Pizarro, que agora trabalha na Câmara de, de Lisboa, um, mas a tese de doutoramento dele é sobre os museus de cidade em Portugal, nomeadamente o caso da cidade do Porto. Fizemos um simpósio na reitoria, reunimos vários diretores de museus uh, do país para perceber como é que eles funcionam. O que é que fazem? Como é que funcionam? Havia um, um, uns encontros mais científicos em que se discutiam conceitos e uns encontros mais executivos em que se fala mesmo sobre como é que funciona. E um dos aspectos mais importantes nestes museus, quando não são apenas um edifício, é pensar como é que se cria a rede, como é que a rede funciona, o que é isto de um museu polinucleado como é que várias casas-museus e museus e coleções privadas que são doadas ao município se podem interligar. E uma das conclusões que se tirou desse simpósio é que os museus polinucleados necessitam ter um epicentro, ter uma sede, ter uma, um, um elemento que os articule, ainda que depois garantam uma autonomia funcional até e programática, mas que exista uma narrativa própria. E tive uma experiência muito concreta, que foi a criação da Casa da Memória de Guimarães, que é a minha primeira exposição permanente, Uh, ao nível da curadoria, que é um centro interpretativo. A Casa da Mória de Guimarães lida com esta história tremenda, que é a história da cidade de Guimarães, não é uma história importante uh, para o país, um, partindo exatamente do oposto que aqui têm, enquanto que aqui estão, estamos a olhar tanto para a criação recente como para a criação uh, histórica, material existente, na Casa da Mória de Guimarães não tínhamos qualquer objeto, nem um JPEG, nem uma planta, não tínhamos nada, e o que foi necessário foi criar aquilo que as instituições culturais criam, que é narrativa, estratégia, plano de investigação, para então ir recolher objetos, criar núcleos e criar uma exposição, neste caso permanente. Portanto, entre esta ideia de que criar uma exposição permanente pode partir de não existir coleção, e nesse caso temos muito mais liberdade para lidar, na Casa da Mória de Guimarães, com dois aspectos, com o território, como é que se mapeia o território e a comunidade. Mostrando objetos, fotografias, vídeos, uma série de elementos que foram encomendados a criadores, incluindo também noções de ficção e subjetividade. E em simultâneo, ao nível da gestão cultural, perceber o que é isto de ser um epicentro entre programas culturais que existem despertos na cidade. Portanto, uma casa da memória, um centro interpretativo, pode ser uma ferramenta também de leitura de todas estas instituições que existem, estão assentes, funcionam, têm as suas regras próprias, mas que carecem de uma narrativa que as una e que as possa articular. E, portanto, foi com esta experiência, que é uma leitura macro, temos as cidades do país, com as suas particularidades, a Covilhã e Guimarães, através da Universidade, puderam reinventar também o seu domínio cultural, e sabíamos que aqui estavam a começar este projeto. E partindo destas duas experiências, uma científica e académica, que é perceber como é que se fazem de cidade, e a outra é na prática, como é que se põe as coisas de pé, que fiz um esboço, e o que trago não é um relatório científico, trago alguns comentários ao, ao relatório que o professor João Serra apresentou mais detalhadamente. E o que partilho são mesmo os meus apontamentos. Sigo os meus apontamentos em dois blocos, que são os blocos do relatório, o diagnóstico e as propostas. Na parte do diagnóstico do relatório apresentado, a abordagem convencional à questão do património industrial ou de um património cultural local. Neste caso, visto de fora, as Caldas da Rainha não são apenas o sítio da cerâmica autoral, são também o sítio do património industrial. Nós pensamos nas Caldas como uma cidade das indústrias cerâmicas, não apenas dos autores da cerâmica. Uma abordagem convencional seria olhar apenas para o objeto e o produto, para os edifícios, as fábricas e as máquinas, para as personagens e os heróis, isto é, uma leitura patrimonial do museu, do património ou da história de algo que está no passado. Achei muito interessante ler no relatório uma abordagem que parte das forças vivas da cidade. E desta ideia, e esta é uma expressão do professor João Serra, da atividade cerâmica ininterrupta, que começou e nunca terminou, e é o que vocês estão agora a fazer. E há pouco vimos o que o primeiro ano acabou de fazer, e portanto começou há 500 anos, continua nas aulas do primeiro ano, continuam a produzir novos objetos. Portanto, esta ideia de que fazer um museu sobre cerâmica é lidar com as forças vivas da cidade, com os novos estudantes e com os vários locais onde este conhecimento está uh, uh, um, concentrado, pareceu-me uma abordagem muito diferente da, da, da maior parte dos museus que, que conheço, dos dossiês de museus. Se no passado se centra na questão da paixão, não é? a paixão do colecionismo, que são as exposições privadas ou públicas, mas quase todas elas que iniciam porque alguém se apaixonou pelo que estava a ver, desde a visita do Rei Dom Fernando até aos colecionadores que adquiriram para si próprios e de vez em quando as coleções uh, são adquiridas, depois são vendidas, são desmontadas, são relocalizadas. As próprias coleções têm uma dinâmica, não são um corpo infinito que vai sempre crescendo. Portanto, vemos essa paixão e uma certa subjetividade na, na constituição das coleções e vemos no presente este outro aspecto que quando mencionei a Bauhaus não foi por acaso que é a questão da educação, do ensino, a nova criação, desde o secundário, o ensino profissional e o superior, como aqui, a questão da programação cultural e investigação como pontos de partida para conhecer a história e criar um novo museu. Que é uma abordagem muito diferente das três iniciais que ali tínhamos, que seria olhar apenas para o museu como conservação das coleções ou para a arqueologia e o património industrial, mantendo a fábrica no seu momento de origem, mantendo-as intactas, mantendo-as... Uh eu vou dizer anacrónicas, mantendo-as num momento anacrónico, que corresponde a um momento do passado, ou apenas fixar nos grandes heróis que foram os autores, que foram os industriais, que foram os colecionadores, que foram os mentores dos museus. Portanto, a abordagem que o professor João Serra nos apresenta neste relatório puxa as forças vivas da cidade para a frente, Pondo também em evidência algumas das fragilidades, porque as cidades não são coerentes, não é? as cidades são seres vivos, que são incoerentes e que vão tendo que ser, de vez em quando, programados, reprogramados e, e editados. Na cidade, achei particularmente interessante, especialmente como arquiteta, ver a valorização do espaço público e das fachadas exteriores e da azuleria interior, que são muito presentes na cidade das Caldas da Rainha e que, pelos vistos, não tem sido tratada como um património... Uh cultural E depois o relatório divide-se em, em, num segundo aspecto das propostas, que não vou entrar em detalhe, apenas pôr em evidência alguns aspectos que achei importantes. O professor João Serra divide o relatório entre o contexto da atividade e o que está em déficit na cidade. Por vezes quando fazemos estas análises é, é, é desagradável ter que revelar os defeitos, mas também por eles existirem é que é possível colmatá-los e fazer propostas. Sendo que acrescentaria o interesse nacional, tanto cultural como comercial, pela cerâmica. Nós encontramos a cerâmica das Caldas da Rainha também nas lojas. Não é? é um dos canais de disseminação, acabam por ser as lojas pelas quais nos, nos cruzamos. Da estrutura que nos propõe para a rede, aliás, para o museu, dividia em três aspectos diferentes. A rede territorial de programas interconectados com vários parceiros, destacando o primeiro elemento e o décimo primeiro da lista do documento, que é o novo Museu de Cerâmica para as Caldas da Rainha, talvez até se pudesse chamar Museu de Cidade das Caldas da Rainha, com a temática da cerâmica, com várias narrativas laterais, mas esta ideia de que é um museu da cidade que conta a sua história através da cerâmica seria possível, e o décimo primeiro, que também é um elemento novo, o Centro de Interpretação e Gestão do Património Cerâmico Urbano, é um aspecto muito importante, até porque a cultura urbana contemporânea passa muito pelo espaço público e não só alguns elementos são celebratórios e são monumentais, como por vezes têm que conviver, por exemplo, com a cultura dos grafiteiros, com os skaters, com as subculturas que ocupam a cidade, e às vezes promover este diálogo de uma forma integrada e harmoniosa, é possível se existirem programas para isso. Isto é, se os vários interesses sobre o espaço público puderem pelo menos ser uh, conectados. Portanto, não só ao nível da gestão uh, uh, do, próprio, do, do projeto como um todo, mas na relação com a comunidade local e na relação com os turistas de passagem, esta questão de olhar para o património urbano é interessante, por exemplo, através dos roteiros que menciona no, no, no projeto. Os roteiros para os visitantes casuais, os turistas, aqueles que estão apenas de passagem, ou os que apropriam o espaço Imagino que às vezes sejam mais selvagens, mas talvez, se forem sensibilizados, também possam compreender de um modo diferente o que é isto do espaço público. Por fim, para não ser demasiado uh, longa, ressaltava então, no novo museu, a questão dos museus policêntricos, o que é isto ter em vários núcleos, e a questão da gestão do, do património cerâmico urbano, na, na dimensão também mais lúdica, didática, próxima do visitante de passagem e da criação de roteiros, que não é necessariamente aquele visitante interessadíssimo na sofisticação tecnológica por trás da construção de uma peça. Há vários níveis de interesse também na, na cidade. A última coisa que queria partilhar, relativamente à construção de um novo edifício, porque há alguns no, no, no relatório, nessa parte final, quando se fala do programa do edifício, que não me vou atrever a, a comentar, Fala-se da questão da construção de um novo edifício de autor versus a construção de um equipamento funcional que possa acolher as coleções e ter programação e responder ao programa que foi explicado em detalhe. Achei que podia partilhar o caso que conheço da Casa de Arquitetura de Matosinhos. Porque a Casa da Arquitetura de Matosinhos começou por ser um sonho uh, fora de escala, era um grande equipamento desenhado por um arquiteto importantíssimo, sem dúvida, mas antes da crise económica se ter abatido sobre o país, era um edifício desenhado pelo, pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, que correspondia a um investimento de muitos, muitos milhões de euros e que se tornou inviável. E imaginar um equipamento tão grande tornaria impossível a concretização uh, da Casa da Arquitetura que é um, uma grande unidade museológica, ou paramuseológica, que existe em Matosinhos. E no prazo de um, de um mandato autárquico, o presidente da Câmara da altura, que entretanto faleceu, tomou a decisão de eliminar esse projeto e correr o risco de reconverter um assentamento industrial, que é a antiga Real Vinícola, em um quarteirão inteiro na cidade de Matosinhos, junto ao mar, perto da praia, reconvertê-la para albergar a Casa da, da Arquitetura. E em quatro anos foi feito o programa funcional, o projeto de arquitetura desenhado pelo arquiteto da Câmara, que é um one-man show, o Guilherme Machado Vaz foi o arquiteto que desenhou o edifício que acompanhou a obra e garantiu que ele inaugurava. Em simultâneo, a Câmara assumiu o risco de, fazer o, de financiar na totalidade da obra, Enquanto a obra começou, concorreu ao CRENA, aos financiamentos uh, europeus para encontrar fundos para concretizar o edifício. E, portanto, em quatro anos foi decidido o edifício, foi desenhado o projeto, foi feita a obra, foi encontrado o financiamento e foi feita a inauguração abdicando do sonho do projeto de um grande arquiteto, naquele caso o arquiteto Álvaro Cisa Vieira, que é inegável que seria provavelmente um edifício mais interessante do ponto de vista da arquitetura, mas menos funcional uh, do ponto de vista da Casa da Arquitetura. Pode ser um paradoxo. E, portanto, este é o comentário que queria deixar. Não, não venho em campanha pela Ordem dos Arquitetos, pelo contrário. Não é? Estou a fazer a campanha pelos arquitetos municipais, pelos vistos. <risos> Mas, por vezes, é melhor ter um equipamento aberto do que o sonho de, de algo que não se virá a concretizar por falta de recursos. E depois também sou oportunista. Este é o meu website e o meu e-mail, se me quiserem contactar. <risos> Era isto.